A grande escritora que passou, passou, passou para ser questão do uhum. preconceito linguístico é a Carolina Maria de Jesus. Uhum. É, quer dizer, é, as pessoas param no, no, no quarto de despejo, observam. No outro dia eu estava lendo uma expressão de Carolina Maria de Jesus em quarto de despejo, e ela dizia: me parece que era até dos políticos ela dizia que ela sentia náusea cerebral. Quer dizer, essa expressão, se é o Guimarães Rosa que leva para o texto, vai ser lido como, como, como criatividade. Uhum. Né? Se é a Carolina que leva para que leva o texto, todo mundo é mais náusea cerebral, aonde que ela arranjou isso? Né? E, em termos de criação linguística, tudo, tudo é arranjado. Né? Até porque, é, quem que definiu as normas gramaticais? Quem define que, o que é literatura, o que, o que não é, é literatura? Né? E acho que aí, mais uma vez, também a gente vê que a gente não pode separar o estético do neológico. Quem diga os padrões... É de beleza, né? quem definiu o que é, que é belo, e como esse belo também, ele tem que ser é, entendido dentro de uma, de uma variante. O texto literário é uma coisa, o sistema uhum. literário é outro, né? aí você vai pensar nas bibliotecas, nos críticos literários, na, na, nas, na, no, é é? nos escritores que são conferidos é, os prêmios, né? quem legitima essa essa literatura, né? então eu acho que a gente tem é, que pensar é tudo isso. E acho que enquanto a gente ficar presa a, a, a, a todo a toda essa essas questões, você limita, eu acho que você cria campos de limitações, tanto para quem escreve, como para quem lê, porque aí determinadas obras você não vai dar nem para a pessoa ler, né? eu estou falando no caso de uhum. professores, no caso de artes e educadores, né? então uma coisa que me chamou muita atenção, a, a minha primeira visita nos Estados Unidos é que crianças, é, alunos que hoje corresponderiam a quinta ou sexta série no Brasil, liam o Maria de Jesus. E eu já vi muitos, muitos professores perguntando como trabalhar com a Carolina Maria de Jesus na escola porque tem muito erro de todos